A palavra que Deus quer dizer para você hoje é, confie em mim. Não importa quais sejam as suas circunstâncias ou desafios que esteja enfrentando, saiba que Deus está com você e nunca te abandonará. Confie no amor e na sabedoria dele, e saiba que ele tem um plano perfeito para a sua vida. Deixe que ele guie os seus passos e confie que ele cuidará de você em cada momento. Lembre-se sempre de que você é amado incondicionalmente por Deus e que ele sempre estará ao seu lado. Além disso, Deus quer que você saiba que não importa o quão grande seja o seu problema, ele é maior. Não há nada que esteja além do poder e da graça dele. Entregue suas preocupações, medos e ansiedades a ele, e deixe que ele acalme o seu coração. Confie que ele tem o controle de todas as coisas e que ele fará tudo cooperar para o seu bem. Por fim, Deus quer que você se lembre de que ele está sempre disponível para ouvir suas orações. Fale com ele como faria com um amigo íntimo, abra o seu coração e conte tudo o que estiver sentindo. Deus está sempre pronto para lhe dar a sabedoria, força e paz de que você precisa. Confie nele e saiba que ele está sempre lá para você.